A tínhamos 120 anos. 2060. É, não sei. Nossa. Temos pai é, aí 8, anos. E depois o último a passar, assim, em inglês. É, é incrível! foi não usar um não usar um 30. <risos> 30. <40. Sarlinha>. <risos> <risos> Os homens não sabem inglês só acaba a é falar inglês. <risos> Mas eram inglês. Mas é respondido, Sandra. Ele diz o teu inglês logo. Visto eram turistas porque eram assim, era um amarelo. <risos> Azul, e não sei e depois, eles, eles quando vêm lá de fora, quando apanham assim o sol e não sei o que, ficam bem de vermelhos. Estão yeah. a isso mesmo que era coisa. Olha, fui! E aí, vai estar me a reparar nisso. Olha, tu sabes, aquilo que eu estava a perguntar há um bocadinho lá no Maranhão foi dois tiros. <risos> Quem? Foi, Foi pro meu tio, o meu do meu lado. Ah, o quê? O que é que ele fez? De dois tiros para o ar. Porque estavam ali a roubar o gasolho da autocarro. Ah, maluco. capaz, que a Já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez. Ela... Já vi. Já Já não? É um bebês, por causa do plano. Sim, é um plano, Um anúncio! Um de anúncio! os bebês, os bebês estão dispensos, portanto, os É, é, é. Frente, tá é, é, é. olha o É isso. é que Não meu pai é para o é. I should a little too right? I thought the problem was Ai, que Um Um quarto meio. é muito pouco. se Olha lá, vocês estão antes do dia, que Eu já achei já sabem o que eu vou comer. Olha eu vou comer. E depois vamos passar em uma folha e fazer o que eu vou comer. que quiserem aqui uma coisa. Empreste-me ao casaco, vou fazer uma Eu não bebo, eu quando faço essas coisas nunca bebo. Eu quando vou dançar nunca bebo. Eu só bebo quando vou, por exemplo, com a minha irmã ou assim, a Não, Mas eu fui dizer da... que quando fizeste isso bebido. Não tinha não. Não sabe que eu estou a Não sabe que a Você é que não Estarás de estudar... Mas... Acho a se É o é que eu bem, É, assim. é. Assim, o como... que eu faço. Não foi maneira. É assim. Vai é como? Tipo, bom. bom. mandaste alguém para o... Faço assim, tipo, como se fosse <risos> É oh, não Olha lá, Toma, olá. Pode cá, tomar uma Não gostiço, disso, a Não está disso, Não gostei. disso. Não. Não. Não. Não.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 O um mínimo <música> sim, sim. é Ela, <música> é, neste momento, este é mais quer por saber. Amanhã sair. E amanhã? Ninguém fuma, senhora. Não há ninguém na nossa turma que Pode? Mas estou a dizer que não há nenhum aluno que fuma. Não, Ninguém me deixa Ai, neste momento eu só ia <música> Vila. Olá! Agora eu Eu quero uma! vida! Eu quero uma! uma o Uma coisa dessas! Ah, olha! O okay. quê? Vai sobrar! Ah! Eu quero! É para mim! Vai, vai! Não sei como é que era! Uma paixão para aquele eu eu faz deixar claro que O que é melhor eu agora penso Não Mas, não, ai ai ai ai! Ai ai ai! Pode dar a Nice! Ai ai ai! Não fala! Discurso discurso. discurso! discurso! Discurso! Parabéns! Estão a, a pedir aqui Só, a senhora. A senhora não quer fazer discurso! Parabéns! Uh, pensemos que ainda vai ser um discurso aqui. Uh, uh, que, Acho um com... ah, ah, tá ah, ah, ah. ah, que ainda vai tua Até aí, 3 9 minutos! 9 minutos! A bateria tem Se eu é Não de fazer minhas minutos. palavras sentar Foi se tempos que eu mais gostei de se Uh, foi das turmas que realmente uh, dava para termos um o mal. Temos que chorar. <risos> uh, em alguns casos agora pode ser período de verão, está mais cansado, assim, e, enfim, algumas quebram ali, mas apesar de tudo, não se trabalhar. E acho que hoje nós estamos É, mas... a Não é só de ir para as aulas, ou ver aquela situação de acertar as médias, mas também haver amizades e interação de outros, como, como sempre disse, que é muito importante também que estivais no futuro, em sinal, entre as pessoas, a ver a organização e serem amigos dos outros. E o dia das turmas estive realmente o nome da União, há um jantar-marca, se vêm praticamente tudo, e praticamente todos os dois, bom. aí os conseguem ver os mas ah, em geral. E os trabalhos que todos também fazem, preocupam-se. Dá-los trabalhar assim. Acho que assim vocês vão em conta daquilo que nós presentemos e nós também vamos encontrar em conta daquilo que vocês podem. Por isso eu acho que estamos trabalhando e devem continuar assim um ano. As palminhas! Agora <risos> vamos fazer o Voltámos a ter contacto? a ter a ter contacto? vai a ter a ter contacto? Voltámos a a ter contacto? a em poucas palavras, e, gostei muito de todos, e cada um em particular, cada um mesmo em particular. Bem, eu acho que o não me a gente Vai-se, Nós somos muito amigos, como os professores disseram. Felizmente, mesmo felizmente, nós, para além de colegas, somos amigos. E isso já, já vem da longa data, que não tem nem sido a décima. Esperemos que continue a ser assim. E este ano tivemos todos uh, que nos marcaram, não só pelo facto de serem professores, e acho que isso toda a gente sabe, mas sim pelo facto de, terem, de serem realmente amigos. Desde quando é que nós estivemos a contar com os professores todos, ou eles foram a fazer assim com nós? All right. Vamos já jogar Eu Vai, Porque as boas turmas da edição, muitos amigos, normalmente continuam a encontrar-se. É, é, já é de é uma hora portanto vê lá o que ela acabou. Este ano fizeram um jantar de 12º -se ano. Todos os amigos não. vão se separar, portanto não precisam de se separar. Devem ter mais ou menos os de 20, ou assim. Se ah, a senhora queres -se ter um filho? É um segundo jantar. Olha, eu só vou ver se é muito. Desenvolhe-me. Só vou dizer uma coisa. Nossa, eu sou Gente falsa. Porque o ano passado nem para a cara Eu sou sincera. Peço desculpa. não dela. verdade. Não iam com a minha cara nem pintada de ouro. O teu é a A senhora também vai ao bailarico? Mas bailarico é o bailarico do Caralhão. É bailarico de quê? É bailarico música. Aquela. É bailarico música. Vamos dormir na casa da Vanessa, vai ser Ramboia. Vamos todos dormir na casa da Vanessa. eu tenho a Ai, já. Digo mal até tenho o décimo é, é primeiro cílio. É, Agora é eu que de rapariga, mais bela, Ah, oh, tão bonito. Ah, bonito. Isto é fecho desse sempre primeiro peixe.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 não, é O que é que está indo a colocar? Está a estar comprando o meu gancho. Olha cá, olha cá, vem aí James! Estúpido! Porrada! Não gosto nada disto, tenho que me pegar alguma coisa. Eu tenho medo de foguetes porque eu tenho medo de me pegar alguém. É isso. Eu estava na parte da perna. Tipo, se estiver longe está-se bem. Agora se vê perto. Olha lá, agora vamos o nosso misto. agora? Não sei, meu Deus, não sei se dá. Acho que eu perdi a câmera dela. Não! Paz, não tem nada a ver com Olha pá, que esta a primeira de minha prima. eu meu daqui a três dias vai fazer de cogumelo. pá, Ai, Ainda não consegui filmar! É uma canaquinha! Olha ah, eu, ah, que coisa. É, eu, ah, eu canina canina Olha lá, sabes que os foguetes é para deitar este prédio abaixo. Embaixo do prédio. É, pode. Podes me meter aqui que isto Por que pode? que é tipo barulho, faz assim impressão do prédio. não digas que o prédio foi com os... André, eu André não bem. gosta de beber. Não, não. Eu não gosto de nada. Acho muito bem. Tu gostas de beber? Eu não. Beber eu nunca. Nunca na minha vida. Estás de falar sério? Não, acho tô, claro que? Estou que? Estou não, mas eu não gosto de coisas com muito álcool, não, nem não, com gás, porque faz-se tudo isso. Não, nada, nada. nada, nada. nada, nada, nada. Fazes muito bem. Pois vá, é um menino com a cabeça, assim, senhora. Só mas falta os cantares. Só falta as calções, Venâncio. Venâncio disse que tinha de calções. É, localmente, mas eu já gostei de espuma. Venâncio, é com o Mas uma festa de espuma, nem que eu vá comprar aí. Olha, eu boto assim, eu acho Coca-Cola. Abrei na banana, não é assim? Não. Olha o banho que você está aqui. É, fogo, João! Não, ter, é, o meu não. A minha não. Ah, não. É que é já que é sim. que hoje. Olha lá, está muito baixinho. Tem que, que ser mais, se mais alto. É mais alto. É. Não, o é. é. é mais a já mais Agora preciso que alguém me ajude, a descer disto. Obrigada. Olha, uma vez ia sendo atropelada aqui. Bicho, a Vanessa salvou uma vida aqui. Olha ah. lá, o que é que nós vamos por ali? Ficamos lá por ali. Eu só vi o meu tio <risos> a andar. <risos> o tio. <risos> a andar. <risos> é que <risos> <risos> Não <tose> tinha nada Eu não o que eu eu eu Ah, ah, ah! Não é fica Não é tão forte! Ai, meu Bom dia, bom, dia. bom, dia. bom dia. Tá tudo. já é agora que, é que, é que é que leva é é é Oh, a é uma mara a mara Não sei loucura. E é muito caro. Vai a minha loucura. Sim, Vanessa. Ai, dois Oh, Ai, estou não é é tão lindo, não tem muito lindo. Ah, eu também. Ai, mas mais lindo. Já mais chama. Olha, olha, quando Ai, que não, por acaso é que eu me batizar que eu não sou batizada. E também não ficaste batizada comigo. Ai, por mim, eu fiz, fiz isso, mas eu, assim, assim, assim, tipo, eu, é. eu, eu não, não sou batizada. Eu também fiz assim, tipo, no Saravela. Eu também fiz assim, tipo, no Saravela. É porque é o filho, né? A Filipa é muito gira que vai ser para o seu lado. Mas tem gajo, amor. Não percebo. Oh, vocês andam muito rápido, pá. Ai, tu não sabes andar para trás? Olha, olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! vá. Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! Olha! uma Olha! vá, Olha! Olha! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Vai, Vai, não, É! não, não, não, O uma... que <risos> é à aventura! Das... <risos> das... Não é? Mas a gente. Não... É, sim! É logo o sério! É logo o sério! Isto é, é. é, é. é assim, uma... agora não beberam nada! É um copinho de sangria, o é que bem, é que A que gente foi? não mora em Estubal! Sim, porque nós não somos aqui! A gente nem conhece isto! Olha lá que aquela que está e depois laranja Olha o carro! É o carro! oi é, é eu. Olha, eu quero esta boia. Olha, eu me comprei uma coisa igualzinha Olha, eu me uma coisa igualzinha aqui. Olha, eu Olha, quero é que que É visto as mãos assim à Olha, Ai, aparece, não tem vergonha É como certas pessoas põem a mão à frente da cara Pronto, assim E assim, também Já ah, chega, não? Ah, estás a ouvir? Eu não gosto deles Olha, vamos tirar outra fotografia aqui na fonte Vá lá Dentro da fonte Vá lá Vá lá eu volto a tirar o jogo, vai lá! Olha, Vá lá! Não, vou lá, sério! Vá lá! não, não, Vá lá! não, não, não, não, Vão lá. Sério. não, não, vai lá. Nesta, tá longe, não, não, não, não, Tenta baixinho, pai! Ai, eu Tomate! Telefona. Sandra, tens telemóvel? estás a Estás a ouvir? Estás a Não Estás a Estás a Eu sou o pai! Não, Não, quer dizer, nem está, é porque o fazer a Ai, me Olha, o meu diz que é para conta de mim. Ah, então. Se eu falo com ele até aqui, disse que é Epá, eu a que eu vou dizer ela. É é -so. <risos> é, sim, eu não pá. Eu fico muito chateada. Estou né? Vá! Vá é é. é. que, que, que é isso? Umbri, é isso? Eu um Nada de mal! Nada! <laughs> mal, <dos>. Não há Não, não! Não! Oh! Uh -huh.